Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta Saiba que emagrecer é uma coisa fácil Abaixo desse vídeo, uh, tem, uh, você pode acessar o blog o emagrecer17.blogspot.com.br Onde tem treinamento que ensina passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta se você tiver alguma dúvida alguma, ou alguma coisa que você queira falar, você também pode colocar a, abaixo desse vídeo na seção de comentários. Uma outra coisa que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam neste canal do YouTube. Sim, se inscrevam neste canal do YouTube. É isso que eu peço para vocês. Assim, se inscrever nesse canal do YouTube é muito melhor.